Olá amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao DS entrevista que recebe hoje aqui os deputados estaduais Estevão Govon de Oliveira e o deputado Edmir Chedidi. Você pode participar dessa entrevista encaminhando a sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook e também no canal do do canal do YouTube. E aí eu já peço para você assinar aí o nosso canal, acessar o sininho para você receber as notificações das entrevistas aqui do Diário de Suzano. Mas você pode ver também essa entrevista depois no é. portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Deputado Silvio Galvão, obrigado pela sua presença aqui Deputado Edmir também A gente sempre pede para os nossos convidados dar uma saudação Eu vou começar então com o senhor Deputado, Eu que senhor, agradeço, o Edgar, você pelo convite eu Agradeço Francisco, o, o, os nossos bons amigos aqui Do Diário de Suzano, que o Guaru faz tempo que eu não vejo né? O Guaru desapareceu, né? Faz tempo que não, não, não pois aparece Pois é, então, mas eu tenho saudade do Guaru O Guaru puta amigo, né? E cumprimentar os nossos amigos de Suzano, né? os nossos bons amigos. E hoje, para mim, é um privilégio, uma honra estar aqui com o meu candidato a deputado estadual, que é o Edmilie Chedi. Porque a população sabe que eu tive um problema de saúde, né? E... Mas o senhor está bem, né? Estou bem, graças o a Deus. Tá bem, não, não, não. Estou tá, tá bem, operei, Sim. fiquei bom, fiz todos os exames, o anatomopastológico biópsia, pet scan. Estou bem, mas não dá para ficar correndo sim, o estado sim. inteiro. Tem né? uma pausa né? agora. Né? É, então, eu não sou candidato, mas não saio da política. Lógico. Continuo na política, porque é, é, é aquilo que eu sempre falo. Eu não nasci em Suzano, né? mas eu construí certo. a minha vida em Suzano. Se eu cheguei onde cheguei, eu devo a Deus e ao povo de Suzano. Além do que também eu construí a minha família. Tenho minhas filhas, minhas, meus netos. É, tudo aqui em Suzano Então a minha Preocupação, a minha, preocupação, minha, minha luta O meu trabalho, a forma de eu agradecer O povo de Suzano é trabalhando E tenho trabalhado muito é Você tem acompanhado é Na área da, da, da Saúde, da infraestrutura é, Vamos falar, da falar um pouquinho aí de um, fazer um resumo dos do, do Você do vê, a poupa tempo foi uma luta, a estação da CPT foi uma luta, o viaduto Leão Peffer foi uma luta, a ETEC, FATEC. Delegacia é, é... da Mulher em Delegacia da Mulher, o eh, Hospital das Clínicas, e, e quantas estradas, agora mesmo está fazendo a, a Furuyama dos Neves, da, da, da, da, dos Fernandes, e vamos também pavimentar a SP43. Então, eu não posso deixar a cidade descoberta. Eu preciso de alguém que eu possa confiar, na é verdade, e que vai honrar os compromissos comigo, e esse alguém é o deputado Edmir Chedi. Ele Eu vou é, pedir a população de Suzano para ajudá-lo. E o Edmir, com certeza, ele vai honrar, vai cumprir é, tudo aquilo que eu venho ajudando Suzano. O Edmir vai dar continuidade e está na pauta, além de tudo, a alça ou as alças do Rodonel. Tá certo. deputado Edmir, que é filho do prefeito cinco vezes Jesus Ch chedi, chedi sobrinho do Nabi a bicha que leva o nome aí do leva o nome do estádio né leva o nome do estádio lá que legal, agora Red Bull Bragantino né o, o senhor, primeiro o então, primeiro por massa, time de torce futebol por massa bruta então é um, massa bruta isso mesmo é isso você é conhece aí. tudo hein é então a gente alegria é. viu ligar queria que, que eu tá só eu falar falasse dessa saudação para o nosso internauta e falar um pouquinho aí do seu trabalho, começando aqui com a parceria com o Estevão né exato cumprimentar você Edgar, o francisco que está aqui comandando todos os equipamentos, então aparece na tela, mas está aí, né, operador. E olha, cumprimentar o jornal, afinal, diário, Suzano, 61 anos vai completar. Não é fácil manter-se na imprensa com credibilidade todo esse tempo. Né? Estevão contava para a gente que o jornal começou com o nome A Comarca, né, Estevão? Comarca é, A é Comarca de Suzano. Comarca de Suzano. E, Edgar, eu fui vereador em Serra Negra por dois mandatos. Estou no sétimo mandato de deputado estadual consecutivo. Na última eleição nós obtivemos 135 mil votos. Sou amigo do Estevão há muito tempo. O Estevão é nosso professor na Assembleia Legislativa ele foi meu líder durante 10 anos lá no PFL, hoje chamado União Brasil, o partido, né? E o Estevão passou por um probleminha de saúde, não vai abandonar a política de jeito nenhum, porque tá, a vida dele é fazer política para as pessoas, para ajudar as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. E é esse o ensinamento que eu também tenho, que veio da minha família, né? Eu... Primeiro deputado da família... O Estevam pode até depois falar... Foi na eleição de 62... Né? E de lá para cá... São mandatos consecutivos... Tanto do Nabi, que você já falou... Como o, os meus... E o Estevam... Eu fiquei muito surpreso... Primeiro... Muito triste... Por, por ele não, ser, não poder ser mais deputado... Por esse momento que ele passa... Se ele resolver hoje ser candidato... Puxa, para nós eu, eu seria muito feliz e muito alegre, porque perder um companheiro como o Estevam, dentro da Assembleia Legislativa como deputado, quem perde é o parlamento. Porque não é, ele não é a política da esquerda, da direita, do bem ou do mal. Ele é a política que quer fazer e ajudar as pessoas a vida inteira. Ele não se fez da política ele faz para a política. E esse é o ensinamento que eu tenho também na minha família. A gente se entregar de corpo e alma e fazer tudo aquilo para ajudar as pessoas. Eu vi o Estevão lutar por todas essas conquistas, que ele, grande parte das conquistas, porque é cinco vezes deputado é, estadual, uma vez vereador, quatro vezes prefeito, deputado federal, sabe? Eu acho que nós estamos num momento que o Estevão me escolheu, e é um legado tão grande, eu assumo esse legado com tanto amor e carinho e com responsabilidade de representar a cidade, seja qual for a votação que aqui obtiver e na região toda, de representar o Estevão. O meu gabinete, caso eleito seja, é do Estevão Galvão. Quem manda lá é ele. E sabe o que ele me pediu para apoiá-lo? Você sabe que na política a gente vê de tudo, já viu de tudo. Você mesmo acabou de dizer que escreveu um livro fazendo justiça, um político e tal. Né? Mas também a gente tem a política do bem, a política do mal, tem o correto, aquele que não é correto. O Estevão é aquela pessoa correta, atende todo mundo no gabinete dele, o gabinete dele está aberto todos os dias, as pessoas recebem, ele recebe gente do estado inteiro, na semana passada eu fui lá para São José do Rio Preto, conhecer os amigos do Estevão que vão me apoiar, vão me ajudar lá, você precisa ver o carinho das pessoas falando do Estevão Galvão, como ele trata. E é isso que eu quero fazer. Quero representar Suzano, quero representar a região como deputado estadual, né, no meu possível oitavo mandato, né, se as eleições de 2 de outubro é, estiverem a nosso favor. Mas eu tenho certeza que com esse apoio do Estevam e esse legado, porque é um legado. Eu, eu, eu perdi meu pai agora, vai, três meses atrás, o Edgar. Jesus. Ele era prefeito, sim, sim, prefeito, Jesus. Cinco vezes prefeito. Né? É, cinco vezes prefeito né? é, o legado que meu pai me deixa é o mesmo legado, e eu considero o mesmo legado que o Estevão está me deixando. Eu tenho que ter responsabilidade e assumir tudo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, ajudar as pessoas, ajudar a cidade. É como o Estevão sempre fez, olha. Não interessa quem é o prefeito da cidade, se é a favor, se é contra. Eu vou ajudar o meu povo, vou ajudar a minha cidade. Vi a luta dele para construir o hospital regional, para atender a região inteira. Vi as brigas que ele fez para poder abrir esse hospital depois de pronto. Você vê o um equipamento, depois que você consegue ver o equipamento pronto, e você não vê ele funcionando, alegria de político é ver o sorriso na face das pessoas quando você conquistou para a sua cidade, para a sua região onde você representa, os benefícios. Né? O Estevam fez isso a vida inteira. Você perguntar, bom, quem asfaltou 70% das ruas da cidade de Suzano? Foi o Estevam. Quer cara, seja como deputado, quer que seja como prefeito. Do, do hospital, e é até uma pergunta que o pessoal, sabendo que o senhor ia vir aqui, deputado é. Estevam, sobre o hospital das clínicas, que agora é um hospital então, regional do Alto Tietê, né? Isso, e isso, o senhor esteve isso. lá, fez Mas uma história. E... Eu tive a semana passada com o Rodrigo Garcia lá, que é o nosso novo governador e o próximo governador, né? E você veja... Em abril, completa cinco anos que esse hospital foi inaugurado. E eu me lembro até hoje que, quando inaugurou, o Alckmin falou claro, alto em bom som. E você lembra disso, que a luta foi minha. Agora, precisou o Rodrigo Garcia assumir, com três meses, colocou para funcionar. O hospital já fez 900 cirurgias. E a partir do dia 1 de janeiro, por enquanto, ele está fazendo as cirurgias eletivas, que tem mais ou menos um milhão, né, Edmir? Depressada, Nós aprovamos, não, o Estevão da, Galvão foi o relator. Por causa relator. da pandemia, né? É, por causa da pandemia, parou todas as cirurgias eletivas, aquelas que são programadas, né? Uhum. O Estevão Galvão foi relator do projeto que o governador encaminhou à Assembleia Legislativa para aprovar um bilhão e meio de reais para zerar essa fila de cirurgias. Então, você veja que já foram feitas 900 Só que aqui, em Suzano já foi feita né? 900. E agora vai entrar é, é, numa outra etapa de cirurgia também. É, e, e a partir do primeiro... É, de janeiro, aí sim ele abre para atender toda a média e alta complexidade. E abre a gente tem a que parabenizar o Estevão, porque não é fácil conseguir um hospital. Um hospital desse custa 250 milhões de reais por ano para é manter problema. esse hospital. né, 120 Cê... leitos, só não esse. Não é brincadeira. Só que agora todo o complexo fará parte do hospital regional. Não será mais aqui o hospital auxiliar do Hospital das Clínicas, Não, um hospital nem o Hospital né? do Convalescente. Vai ser, todo o complexo, vai ser um hospital regional. Vai atender, atender a cidade, Suzano, vai atender os distritos, região. Vai, tá atender tá os escando, distritos vai atender tudo. Aproveitar sua sua, sua sua presença aqui, o pessoal de Palmeiras, que so, sabia que o senhor ia vir aqui, está perguntando sobre a rede de água. É distrito, tá né? Lá? Palmeiras? Não, está tá fazendo. Está fazendo. já. no ó. Caolim... E no, tem um outro bairrozinho lá, como é que chama? É, grudado no Caulim. Já está fazendo, eu já, já estive tá. visitando lá. É, na, no, no Natal e Ano Novo, a população lá do Caulim, da região das Palmeiras, de mim, já vão ter Onde água estrito. nas torneiras. Parabéns, Estevam. Com certeza absoluta. Já começou. A, oh, da... é a alegria do político. Você viu o sorriso na face do Estevam? É. De falar que vai ter água lá no final do ano. É a alegria que político tem, você sabia disso, Edgar? Uhum. São duas. Quando a gente consegue realizar algo de bom para as pessoas, que melhore a qualidade de vida delas, e o, e o resultado das urnas quando são positivos para a gente. <risos> e a água é vida, né? A água é vida e saúde, né? O só para o nosso interno saber mais ou menos aí do seu trabalho aí na Assembleia, você, foi, é, você participou da CPI da Assembleia da Máfia dos Combustíveis, da Máfia do Detran e da Guerra Fiscal do ISS também, né? E também foi presidente CPI da CPI da Saúde no, no Estado. Das eu queria que saúde. você falasse um pouquinho resumidamente aí. o presidente da Comissão aí. de Saúde também. Um trabalho intenso. Você sabe que a nossa função, nós sempre levamos pelo lado do legislativo. Tem gente que gosta de fazer CPI, participar, para ficar prendendo gente, algemando, para tirar fotografia. Não. Nosso caso lá tem sido diferente nas CPIs que eu participei, que eu presidi ou que fui relator. Uh, o nosso objetivo, o que, que é? Aprimorar a lei para não deixar acontecer mais o que tinha de errado. né adulteração de combustível foi há mais de 20 anos, foi num programa como esse que eu estava, um internauta, é, na época não tinha internauta, era um ouvinte né? é, da rádio. E a esposa estava grávida, ele abasteceu o carro e... A criança veio a óbito porque o combustível era adulterado. Hoje os automóveis de hoje funcionam com tudo. né Há 20 anos, carro a álcool, a gasolina se punha ia, mas se você botasse álcool carra carro a gasolina, parava. E teve esse problema. E foi daí que a gente fez esse, essa CPI e a gente modificou a forma de fiscalização, né? Tanto que os postos de gasolina hoje, que fizerem um, trabalharem com combustível adulterado eles fecham por 5 anos né? O CNPJ são multados e tal foi um grande avanço, reduzimos o ICMS do álcool também que tinha uma grande diferença nessa CPI. Nas CPIs das Organizações Sociais de Saúde que é um projeto bom porque você contrata. Você sabe que um médico, Estevão conhece bem isso, né? um médico é, ele ganha um salário compatível com o que custou para ele estudar a vida inteira. Né? O médico leva 10, 12 anos para se formar médico, para ele começar a trabalhar. E o médico ganha um alto salário, né? compatível com. Só que tem prefeitura que o salário do, do, do prefeito é R$ 6 mil, reais, e o salário do médico é 15 E a prefeitura não pode pagar. E aí se tornou, aí se criou essa oportunidade Obrigado. de organizações sociais. Só que nós tivemos a infiltração do PCC dentro dessas OS, criação de OS de saúde comandadas pelo PCC pelo crime organizado pessoas inescrupulosas que desviam é, bilhões de reais o estado de São Paulo gasta com essas OS hoje 14 bilhões de reais por ano e a gente estima-se que 1 um bilhão de reais eram desviados tanto que você deve ter assistido que a Globo é, pode falar aqui de, outra, de outro ah, órgão de imprensa né? é, não é concorrente né então, é, não prendeu um monte de gente, aquele que estava lá na piscina tomando uísque, tinha nota fiscal de, loja de, de, de, de uma loja de, de roupa, mas na verdade era uma casa de prostituição, tudo na prestação de conta da área de saúde. O que nós fizemos com isso? Nós conseguimos levantar como acontecia e propusemos uma nova legislação para dar transparência. Tem OS que não quer Falar o salário que as pessoas ganham, a população tem que saber, é dinheiro público. Quem trabalha lá, quem não trabalha, até para saber se está trabalhando ou não. Então foram duas CPIs, uma dessa e uma da quarteirização dos serviços, ou seja, as OSs terceirizam serviço para outros. E aí vira mais ou menos aquele esquema... Sabe aquele esquema do petrolão que a gente viu aí no passado? Os problemas da Petrobras, nota fiscal fria, desvio de recurso público. É tudo aquilo que eu e o Estevão Galvão é, defendemos a vida inteira, que não pode acontecer no poder público. Né? Não pode ter desvio de recurso. Esse foi o nosso trabalho é, nessa CPI. Tá? Deputado Estevão, é, em relação ao Rodrigo Garcia... O senhor está apoiando também, né? É. Ele ainda, é, acho que está em terceiro Nas pesquisas, acho que tem, vai ter um crescimento dele ele, A expectativa ele, ele, ele teve um crescimento agora na última data folha Hoje deve sair uma data folha Minha expectativa é que ele cresça Eu acho que ele está crescendo no momento certo no momento bom e o, a... não, era conheci, não era conhecido ainda É, né? O problema é esse. é esse Ele realmente é o melhor, é o mais competente É o mais preparado é... Eu tenho fé que ele vai para o segundo turno e vai ganhar a eleição. E eu vou continuar na política, estando com o Rodrigo Garcia e continuando a ajudar a Suzano. Eu e o Edmir, né? E para o Senado o senhor está com o Edson O Edson Aparecido vai estar hoje no evento aqui em Suzano. Vai estar aqui no na verdade, evento. E tem que trabalhar, né? O política. Hum. Não adianta. É, é sangue, suor, sapato. Tem que correr, trabalhar. O nego fala para mim, você precisa fazer política. Não tem que ensinar. Política é trabalhar. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que não é muito bom, que é um momento de, de, de, de, de, de radicalização de esquerda, de direita. Essa polarização não é boa. Tudo que é radical, ou de, de esquerda ou de direita, não é bom, eu não tenho essa história de esquerda nem direita. De me fala uma coisa que é o correto, a política é a boa política e a má política. Eu tenho que ser da boa política e acabou. Tá certo. Nem de, não, não precisa ser de esquerda, nem de direita, e também não precisa ser a nova ou a velha política. Tem que ser a boa política, que é a que o Estevão sempre fez. Deixa né? eu só agradecer aqui, pessoal, se não vão brigar comigo. A Camila Moraes está assistindo Ô, a gente. Camilo, Moreira, grande o abraço. Deiro. Parabéns pela entrevista, Edgar, um forte abraço ao deputado Estevam, grande liderança política da região. A Luciana Genovese Bueno também está tá vendo a gente. A Renata é... Guidi está vendo a gente também. Puxa, e a Renata gente. Fernandes está nos acompanhando também. A gente sabe que vocês estão com um horário corrido por conta de um evento que vai, vai ter agora, né? É, é isso depois vou expedir para o deputado Estevam, agora convidar o nosso amigo internado, mas eu queria só para... É, a gente pois caminhar para o encerramento. Quais são as similaridades que, que o senhor vê aqui da região do Altita com Bragança? Tem algum problema em comum que é possível que se, que se resolva? Aqueles temas que o sistema tem lutado, né? É, pavimentação de algumas estradas, como a SP43, que ele está falando aqui. A gente tem uma lá, que é a SP8, que o Rodrigo Garcia assumiu em abril e já mandou para licitar... Isso é importantíssimo, quer dizer, ele tem agilidade e rapidez. Um governador que tem 48 anos de idade, mas que foi deputado estadual conosco, comigo e com o Estevão lá, foi deputado federal, assumiu quatro secretarias em governo, de governos, de governadores diferentes foi secretário de habitação, foi secretário de desenvolvimento social, uh, desenvolvimento econômico, foi secretário de governo na prefeitura de São Paulo, foi secretário de planejamento. Quer dizer, nós temos um governador hoje, jovem, e com uma criatividade muito grande de realizações. E o que ele já vem fazendo nesse período é, demonstra que ele será um bom governador caso ele seja reeleito. E você falava de pesquisa por Estevão eu acredito que o Rodrigo Garcia já, já está no segundo turno. Não tem como, há uma polarização. É, nós, do PFL, nós éramos do PFL, o Estevão Galvão, depois o PFL virou Democratas, e agora é União Brasil. O Rodrigo também era desse partido. Nós emprestamos o Rodrigo Garcia para o PSDB. Porque nós queremos o Rodrigo de volta para a gente. O Rodrigo não tem que assumir as pautas não cumpridas por alguns governadores do PSDB, com o Estevam Galvão e com a região. Mas nós temos um problema de saúde lá também. Né? Tanto que agora o Rodrigo se comprometeu a transformar todos os AMES, né? os ambulatórios médicos de especialidade, hospital dia e transformar em hospital, em hospital oncológico, o homem vai atender e tratar pacientes de câncer. Isso é muito importante, há uma similaridade muito grande é, entre Bragança e Suzano. Claro, Suzano tem 300 e tantos mil habitantes, é uma cidade o dobro do tamanho lá é, de Bragança Paulista, cidade que meu pai é, foi prefeito. Mas, cada vez mais, você precisa de infraestrutura na cidade, drenagem, calçadas boas, né, para as pessoas poderem se, é, ter mobilidade, você precisa ter ciclovia, ciclofaixa, você precisa ter pavimentação dessas ruas, a manutenção dessas ruas. Eu vejo a briga do Estevam, e vai ser a minha briga também, até concluir a alça que ele tanto luta, né, e agora pode ser que aconteça, Duas alças em vez de uma, né, aí a luta dele, que ele vê. É, na pavimentação de outras estradas vicinais que a cidade tem para beneficiar as pessoas, são pautas similares, são pautas iguais. Trazer recurso para a prefeitura, para ajudar as pessoas, zerar fila de exames zerar fila de cirurgia, são pautas que são iguais. Os municípios, eles são... É, é, levam cada um o seu nome. Por exemplo, Estevão veio lá de Garça, ele contava para a gente aqui agora. Ele é de Suzano, ele defende Suzano hoje, ele defende o estado de São Paulo inteiro. A gente ouve lá que os problemas são similares em todo lugar. Geração, tem de, lá, geração de Tem consórcio de, de municípios, tem geração de emprego, por exemplo. É um problema que todos nós temos e queremos arrumar condição de gerar emprego. O Estevão luta por isso a vida inteira. Dá oportunidade ao jovem, ETEC, a FATEC que está vindo aí agora, que o Estevão liberou com o Rodrigo Garcia. Quer dizer, são pautas que são conjuntas para todos nós e que a gente vai continuar lutando. Cuidado com o animal, né? com os pets. O Estevão está lutando muito para ajudar. Ó, oh, é castração. De, de, de, de animais. Está vindo para cá agora é. o container animal. Está vindo o né? container para fazer o atendimento gratuito aos pets. É. Quer dizer, é, é, é um conjunto, sabe? O Estado de São Paulo é um país. Se o Estado de São Paulo é fosse independente... independente nós seríamos melhor do que qualquer país, porque nós temos bons brasileiros, independente de serem nascidos aqui ou não, mas São Paulo é um estado de povo trabalhador, dedicado, pessoas que constroem esse estado com muito carinho, com muito amor, e tem pessoas como Estevam. Eu, eu queria fazer um agradecimento ao Estevão aqui. É, esse legado, Estevão que você está me passando, eu vou honrar. Eu vou honrar. Você, eu chamo de você, poderia ser meu pai. Mas a gente já tem era, né? liberdade, né, irmão? O Estevão já foi convidado pelo Rodrigo Garcia para trabalhar no Palácio do Governo ao lado dele, quando ele deixar a Assembleia. Vai trabalhar lá. Nós vamos acabar indo despachar. É com o Estevão Galvão os problemas de Suzano. Porque ele não vai parar de fazer política. A vida do Estevam Galvão é política, a minha também, eu só sei fazer isso. Eu não sei. eu não sei fazer outra coisa, sabe, o Edgar Francisco e aqueles todos que nos ouvem, mandam um abraço a todos. Eu vou me dedicar a essa Mas cidade. Mas vamos encerrar que nós estamos no, estamos no horário. Eu vou me dedicar vou... e vou honrar esse compromisso, vocês podem ter certeza, independente da votação que tenha. Eu vou honrar esse compromisso de cuidar da cidade com o carinho que o Estevão cuida da cidade e da região. Agradecer a Maria Fernanda e a Elizabeth de Souza dos Santos também. E pedir agora, já estão encerrando já a nossa entrevista, estão convidados a voltar. O Stervos já é da casa, né? tá convidado já, a voltar já. outro dia para falar de ações, obras e projetos. Mas, deputado, queria que o senhor fizesse aí um convite para quem está nos assistindo. É, nós um vamos, é, agora. Eu quero aproveitar e agradecer a você. E convidar nós vamos ter um evento agora, em torno de sete e meia, sete horas, sete e meia, sete e meia, né? É ali no Suzan Fest, na Irmã dos Salles, que o Edson Aparecido, que é o nosso senador, vai estar presente. Mas agradecer toda a população de Suzano e dizer que Suzano também já está construindo a FATEC, que é uma faculdade gratuita para os nossos jovens. E Suzano também terá um AME. E pedir para o povo de Suzano confiar em mim. Se eu estou indicando o Edmir, que é o meu candidato a deputado estadual, pode ajudar o Edmir, que vai valer a pena. Tá certo. Deputado, queria que o senhor encerrasse e eu. vamos ver se o Massa Bruta melhora, né? Porque a expectativa era grande aí de estar entre os primeiros, agora. É tá, verdade, deu tá uma em oitavo, certo? Deu uma balançada lá, né? Eu acho que houve lá, sabe. Você conhece jogador de futebol? Estevam também, ele estava me contando Conheço aqui. Muito. São Paulino, né? né? Estevam é São Paulino. E, e os jovens, às vezes, é, crescem rápido no futebol e acabam se desvirtuando um pouquinho. Você viu até o acidente que teve outro dia lá, um jogador do Palmeiras, estava emprestado por Red Bull. Você tinha o Palmeiras, Palmeiras? Acabou... Palmeiras, sou palmeirense. Palmeirense, né? Você ficou chateado? Um pouco, né? Tá, Tem né? Um pouco. Tá bastante Bom, Degar, em Deus que o abençoe, o ajude. Obrigado, Edgar. Muito Agradeço. obrigado. Infelizmente, hoje nós estamos com o horário. Tá certo. Edgar, então, obrigado tá pela atenção. Espero obrigado. voltar aqui. Quero cumprimentar vocês, porque, afinal, 61 anos de jornal e agora de rádio e de internet, cumprimentar o trabalho de vocês e toda a diretoria, os funcionários e a diretoria, porque manter um órgão de imprensa com credibilidade dessa forma não é fácil. Tá Muito certo. obrigado. Agradeço então aos deputados Estevam Galvão e Edmil Xedim. Agradeço também você, amigo internauta, que participou conosco aqui nessa entrevista e vai vê-la depois também no portal do Diário de Suzano e também no Instagram. Um abraço a todos vocês e até a próxima.